Nessa mini palestra você vai conhecer a verdade angustiante por detrás da ansiedade, os primeiros sinais de ansiedade, o mecanismo mental da ansiedade, os perigos ocultos da ansiedade, o lado bom da ansiedade e os quatro passos da jornada anti-estresse. Ah, eu ainda preparei uma surpresa especial. Eu vou te mostrar como acessar o e-book Jornada Anti-Estress.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 e na sociedade, é uma das grandes causas da violência, a previdência social também fica comprometida, a saúde pública, por causa que aumentam os gastos nessas áreas. E como está o estresse, a ansiedade e a depressão no Brasil e no mundo? Como é que estão os indicadores? A ansiedade também tem um cenário bem, bem triste, cresceu 15% nos últimos 10 anos e o Brasil é campeão nessa cidade.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 fobia específica, fobia o medo de alguma coisa específica, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, transtorno obsessivo compulsivo, toque, transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de estresse pós-traumático. A pessoa passa por uma experiência negativa e aquilo gera um trauma. Esses são os transtornos catalogados relacionados à ansiedade. E, mas a ansiedade tem um lado bom, a gente viu lá.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 Thank mm -hmm.